eu tô mudando então eu tive que vir aqui no Walmart para tentar achar um sofá novo porque eu vou comprar um sofá novo mas daí eu achei olha só o que, que eu achei televisão e eu tenho uma TV de 60 polegadas mas esses daqui são um pouquinho maior 65 e olha o preço essa daqui é 998 dólares é a Samsung essa daqui ó essa daqui 65 polegadas e ela tem HDMI, 2160p, PNED, tem Wi-Fi e é 4K. Olha essa daqui, por 998 dólares. É a Vizio, que é um pouquinho mais barata. 4K, 70 polegadas. Também é 4K Ultra High Definition. Tem Wi-Fi. 2160 com HDMI, olha o tamanho comparado, essa daqui é de 65, essa daqui é de 70 daí tem uma outra de 65 ali em cima, e uma de 60 aqui, vamos ver os preços das outras, das mais menorzinhas, mais pequenininhas, 798 dólares, só 798 dólares, LED Smart TV da Samsung, essa daqui é igual que eu tenho, ela é uh, 1080p, 1080, com Wi-Fi embutido, HD e HDMI, essa daqui, 55 da Vizio, olha só, 3... Essa daqui é de 50, 50 da Vizio, 55 essa daqui, 528 dólares, e essa daqui, 50 polegadas, 398, e olha só, se você usar o cartão do Walmart, você consegue financiar, dividir em pagamentos, seis, seis meses, se você comprar entre 150 dólares e 298 dólares, e se você comprar mais que 299 dólares, 299 ou mais, você consegue fazer pagamentos de 12 meses. Então, você consegue financiar uma TV dessa por um ano. Então, 400 dólares por um ano vai dar o quê? 40 dólares por mês? É, porque tem um juro aí, né? Olha essa daqui. Essa caixa, olha o tamanho dessa caixa. E essa televisão aqui já vem com Netflix, e se eu não me engano já vem com Chromecast também. Essa daqui vem, se você ver aqui, ó, ela vem com, Pan, com Pandora, ela vem com uma tela de aplicativos, né? Tem Pandora, tem YouTube, tem o Voodoo, o Amazon, Netflix, que são os aplicativos que a gente usa aqui, né? O Pandora, aqui no Brasil não funciona o Pandora, eu tentei usar e não consegui quando eu fui pro Brasil, aí seria o equivalente o... Spotify, Spotify, 70 polegadas, vídeo, e essa daqui vem com esses aplicativos aqui, ó, Netflix, iHeartRadio, que é igual o Spotify, Hulu, Voodoo, que é para assistir, igual igual Netflix, uh, Pluto, HBO, YouTube, Spotify, Pandora, tem mais de mil aplicativos para essa televisão. Essa televisão tem um processador dentro dela, então vamos ver aqui o que, que tem dentro dela. Ela tem o Chromecast embutido, então se eu estiver assistindo qualquer coisa do celular ela, eu posso mandar para ela direto ela já tem Wi-Fi embutido ela tem um Octa-Core processor na minha época, quando eu cheguei nos Estados Unidos tinha o Pentium 4, daí veio o Quad-Core, que era quatro processadores, né, era o processador que fazia o trabalho por quatro. esse aqui é um Octa-Core, é oito. É um processador que faz trabalho de 8 tá? então é um Octa-Core uh, Ultra Definition Ultra High Definition full array of LED então é LED de canto a canto né Clear action 120 Hertz de refresh Ray então significa que a imagem ela atualiza bem mais rápido na tela então você tem uma sensação de realismo maior e aqui tá falando que ganhou vários prêmios isso aqui tá 4k e series 70 polegadas tem, vem é, Home Theater Display E ali tá falando que você pode usar o celular para jogar para tela E o preço dela? 998 dólares E essa daqui também dá para financiar Porque ela cai dentro daquele, da, daquele 299 ou mais Então dá para financiar 12 vezes E essa daqui é aquela lá, vamos ver lá Vamos voltar lá e ver Dá pra financiar, financiar pagar, pagar menos em 12 vezes, né? Vai ser um pouquinho a mais do que o preço mesmo, mas dá pra pagar em 12 vezes. Cadê ela? Vamos ver. Deve ser essa daqui. É essa daqui, ó. Essa vídeo aqui. Essa daqui é tudo que tinha lá. Essa primeira aqui. Vamos ver. Vamos ver as televisões um pouquinho menores? E essas televisões eu consigo ligar, porque tem o HDMI, dá pra ligar o computador nelas. Então, que nem a minha televisão de 65 polegadas, 60 polegadas, eu consigo ligar o meu computador nela. Então, às vezes eu uso até ela como monitor de vez em quando. Uh, aqui são as televisões um pouquinho menores, mas nem compensa, porque olha só. Essa daqui de 32 da Samsung, 32 LED, 178 dólares. Tem Wi-Fi, tem HD, mas é 720p. Tem duas portas de HDMI, HDMI, mas é 178 dólares. A outra lá é 400 e pouco, e é bem maior. Olha essa daqui, ó. Deixa eu mostrar essa daqui. Tá vendo? Olha ah, o tamanho da minha mão perto dela. Então, não é muito grande, não. Essa daqui também, ó, é a Vizio, mesmo, A mesma marca daquela lá, que era de 70 polegadas. É uma marca um pouco mais barata. Olha é o tamanho da minha mão perto dela. Dá pra ver? 32 polegadas, US 198 dólares. Então, meio que é mais fácil. US 200 dólares por essa, ou o dobro por uma de 70. Compensa mais comprar uma de 70. E já faz os pagamentos, né? Porque essa daqui nem... Porque ela é menos de... Ela é menos de US 299 dólares. Então, só pode fazer... Seis meses de pagamento Aquela lá, que é mais de 299 Você pode fazer um ano de pagamento Olha só essa daqui Não sei se vai dar pra você ver, mas ela é Ela é envergada Ela tem uma curva Então esse canto aqui, ele é mais perto Esse canto aqui, ele é mais perto E o meio é afundado Dá uma sensação ruim quando você assiste 788 dólares 65 polegadas Que é igual aquela de 70 Mas é um pouquinho menor, né? Então, vem com as mesmas coisas que eu tinha falado lá, com o V8, que é o Octa-Core. Então, essa televisão aqui tem um processador dentro dela. Um processador que é duas vezes mais capaz do que um quad-core dentro dela. E é 65, poleg 65 polegadas, 778 dólares. Essa daqui, de 48 polegadas... Deixa eu ver se tem o mesmo processador dentro dela. Essa daqui não tem processador... Não tá escrito Flurry of LED Não tá escrito que tem processador aqui E ela custa 378 dólares Mas tem que ter, porque tem os aplicativos ali Só não tem esse fodão ali, né? O octa -core. Essa LED aqui, da LG Que é uma marca popular no Brasil, né? 348 dólares, ela tem 49 polegadas Aqui embaixo, ó, 49 polegadas, 348 dólares essa Vizio que eu já falei que é uma marca baratinha aqui, mais fácil de comprar, né? 498 dólares, 55 polegadas. 500 dólares, 55 polegadas. Olha isso daqui. Essa Philips, Philips tem no Brasil, 55 polegadas. 55 polegadas. Quanto que vocês acham que é? Eu vou esperar vocês tentar adivinhar. Preparados? 448 dólares, 448. Vem com a NET TV, né, que é tipo uma internet com 75 aplicativos Ela vem com o 120 Refresh Rate, que é a, a moda agora, né Então a imagem atualiza mais rápido, dá uma sensação mais real Ela vem com, uh, com wireless E ela é 4K Upscaling Aqui tem algumas televisões um pouco mais baratas Essas daqui, ó, da Vise de 32 polegadas 148 dólares Essa daqui da Samsung de quanto? 32 polegadas, 32 aqui, tá 228. Essa daqui tá 133 dólares e é de 32 polegadas da Element. Essa daqui da Sunny, eu acho que a Sunny é uma marca que existe no Brasil, 32 polegadas, 128 também. Olha só, Sunny por 228, não sei se dá para vocês verem ali, é 200 né? Essa daqui de 40 polegadas tá só 328. O que que tem nela né, de bom? Bom, mesma coisa, né? Smart Hub, isso daqui é 60 Motion Rate, Wide Color Enhancer, uh, 1080, tem Netflix, já vem embutido já. Aqui tem a Vizio de 40 polegadas, a Vizio é uma marca, eu gosto da Vizio, mas eu tenho um monitor Vizio na verdade, mas é uma marca mais barata. 298 tá saindo isso daqui, ó. 298, 40 polegadas, Vizio. Então, galera, é isso aí. Sabe o que é o mais interessante? É que essas televisões, você pode levar para o Brasil, algumas delas, né? Eu não sei exatamente as especificações, modelos, isso e aquilo, mas você pode levar para o Brasil, quando você vem para cá, até 500 dólares de mercadoria. Então, essas televisões que são menos de 500 dólares, você pode levar e despachar como uma mala. Então, o que você tem que fazer? Quando você vier para os Estados Unidos, você vem com uma mala menos, vem com menos roupa. Daí, quando você voltar, você despacha uma televisão dessa como uma mala. Agora, pode ou não pode haver algumas restrições, dependendo do tipo de TV, mas quando eu trabalhava no aeroporto, tinha gente que despachava televisão. Então eu sei que pode, eu só não sei exatamente qual a televisão, qual o modelo que pode e que não pode, mas se for menos de 500 dólares, você consegue entrar no Brasil sem problema, sem ter que pagar a, a multa né, da, da alfândega, sei lá que, como que chama, mas tô perdido. Mas você tem que também saber que é 500 dólares total, não é 500 dólares uh, para cada mercadoria. Então, se você, vamos supor, comprar uma câmera, uma, um computador e uma televisão, vai passar dos 500 dólares, aí você vai se ferrar. É 500 dólares de toda a mercadoria que você está levando, tá bom? Muito obrigado por assistir, compartilha esse vídeo se você gostou. Até mais. Tchau.